Os filmes com bonecos assassinos já se tornaram um clássico do terror, muitas vezes causando até mais medo do que aqueles em que há demônios ou espíritos malignos. Isso acontece porque eles conseguem reunir brinquedos geralmente associados às crianças com histórias macabras de morte e perseguição. Mas e se eu te contar que o brinquedo mais assustador não está associado a nada disso? Esse é um dos bonecos mais inocentemente bizarros de que já se teve notícia. Essa coisa obviamente foi construída no Japão para ser utilizado em faculdades odontológicas. A boneca é ultra realista e que reage como um ser humano durante tratamentos. Ao sentir dor, ela chora e espirneia como se estivesse possuída pelo demônio. Seus movimentos são tão realistas, que tem hora que parece ser uma criança real. Alguns estudantes já relataram ter tido experiências assustadoras com esta boneca, como descobrir que ela funcionou o dia inteiro sem as baterias. Uma jovem, inclusive, teve o dedo arrancado após ser mordido enquanto a manuseava. Passou uma câmera em seu quintal após ver inúmeras vezes uma menina de branco andando por lá. Sempre que ele saía para ver se ela precisava de ajuda, ela desaparecia. Numa certa madrugada, ele teve a infelicidade de registrá-la por intermédio da câmera de segurança. Ficou em estado de choque ao descobrir que ela tinha uma cabeça de boneca. Seria isso uma boneca possuída? Repare que sua cabeça está reconstruída com vários pontos, como se alguém já tivesse tentado destruí-la. Bom, pelo jeito, é bom se manter longe dela. Uma jovem influenciadora digital estava gravando um vídeo para suas redes sociais. Logo atrás, surgiu um de seus seguidores, um fã pervertido que veio de longe com um ramo de flores para pedi-lo em casamento. Neste momento, ele tira uma foto para guardar em seu celular em um acervo de fotos sensuais de influenciadores digitais. As imagens não mostram, mas o maníaco foi preso pela polícia logo ali atrás. Ele é um tarado foragido que nos últimos meses vem atacando mulheres pelas ruas e perseguindo influenciadores digitais. Mulheres, cuidado ao andarem pelas ruas sozinhas, pois sempre pode haver um maníaco pervertido atrás de você. Ela só queria gravar um vídeo divertido, mas algo a impediu. Alguma coisa empurrou com muita força e certamente veio de dentro do armário. Uma garota despertou com sons de objetos se movendo pela casa e torneiras ligando sozinhas. Então, ela começou a filmar e a tentar descobrir o que estava acontecendo, mas ela acabou descobrindo algo aterrorizante. havia o fantasma de uma menina atrás dela Elon Musk apresentou um de seus robôs artificiais de inteligência artificial. A máquina está inacabada, mas já se move sem qualquer controle externo. Sim, ele é 100% autônomo. Segundo o bilionário, em 20 anos o mercado de robôs de inteligência artificial será mais valioso do que o automobilístico. Aqui temos o que, o que, se, aqui temos o que se espera deste audacioso projeto de Tesla. Aqui temos o que se espera deste audacioso projeto de Elon Musk. No vídeo que se segue, vemos uma entidade macabra em um quarto, jogando a própria cabeça sobre os um jovens que ali estavam deitados. São imagens apavorantes. Imagine a sensação de segurar a cabeça fria de uma entidade. No Japão, existe uma indústria bizarra que não para de crescer. A indústria dos rostos feios. Muitas pessoas que são vistas pelas ruas estão usando rostos falsos. O propósito seria atender aquelas pessoas que não se sentem bem com sua aparência e aquelas pessoas que não querem ser vistas ou reconhecidas ao andarem pelas ruas. Uma pesquisa estima que 20% dos japoneses já aderiram a um rosto falso e imper imperceptível aos olhares desatentos. Tomara que essa novidade chegue o mais rápido possível aqui no Brasil.